E é aí, esses putos, eu trago aqui na área para desta vez trazer para vocês uma jogatina que eu tinha feito quando eu estava jogando no começo o Overwatch. Não liguem, eu errei muito. Eu falei nomes trocados dos personagens, pois, como era no começo, eu não estava acostumado. Então, como era uma jogatina antiga, uma primordial, eu resolvi jogar agora para pelo menos vocês verem como é que eu estava jogando, só para vocês rirem um pouco. Os termos estão errados. Não. Preciso me corrigir que já estou ciente de todos os termos certos de todos os personagens certos. Valeu, abração. Bora, bora, bora. vou agarrar isso no começo aí. Olha, tem um cara aqui, ó. Esse carinha... É... O Sonar 97. O Sonata 97. Vou pegar ele. Vem, vem, Sai na frente. Ah, rapaz, lá, em cima, lá em cima, lá em cima. Tem um monte de gente. Um soldado né? 97 se fodeu. Olha a do, do baixo, baixo. Ela vai descer aqui. Vem, vem, vem, vem, vem! Pega, pega, pega, pega, pega. Pra trás. Se, se liga, é se liga! Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu! Pra de ser aí, ó! Eu tô vendo, caralho! Em cima? Ah, não sei como o cara não morreu, velho! Ah, fugiu! O cara que tá atrás de mim! Matei Ah, otária! Tu tá me ajudando, né? Tô, tô aqui em cima, pô! Uou! Que tiro, meu Deus do céu! Ai, tem um cara aqui! Ah, eu aqui! Velho! Ai, caralho, me congelou! Que um cara, aí, eu não nossa, vi, velho. Mano. Ele me viu, me, me atralhou bravamente eu não vi. Ele, rapaz, é a mulher que congela aqui que o bicho é, é... abaixo, abaixo, é, é bem tem demais, velho Tem que se ligar, pô. nossa, é que isso aqui não corre né? Não adianta, bora, bora que a gente tá. Eu queria. Não, só alguns que correm. O pior é que eu tô perdido eu aqui, que... nossa, tudo longe. É, a gente deu uma é sorte. A gente, a gente segurou, pô. Tem um cara que tá e fica, velho. E eu não acertei o um cara, velho. Que merda. Peguei agora ele. Nossa. Tá ah, de novo, ó. Pô, fui pra vermelho, é isso. Nossa, me congelou de novo, vaga. Peguei. Salve, Peguei. viu? Lá em cima, lá em cima. Eu vi. Mano, lixo. <risos> atrás, atrás! Aonde? Aonde? Aonde? No carro? Lá, no carro? Ah, no carro, né? Não caralho! Não matou o cara ainda? Não, não foi o que matei, não. Hey, eu trabalhei duro, <risos> As vozes dos caras muito trás, né? Nosso time tá bem, porra. A gente tá segurando bem hum, pra caralho vou é para de Boa! Boa! Boa! Tem um cara me curando. Pensei que era inimigo. Tava tá, vermelho. Cadê, hum. velho? Nossa! Não tem chegar. Nossa! O cara tava aqui dentro já. Mas revelei. O cara veio atrás de mim, ninguém fez nada. Vai! Olha o cara aqui, velho. Um Bora, caralho. Olha, aí, 20 segundos, pô, os caras tão fodidos. Nem perto, os caras tão chegando. Deu tempo eixo. Ai, ah, caramba. <risos> Tentando me curar não consigo, <risos> Muito dano. Já era. É? Acabou. Vitória linda, velho. Jogaram bem pra caralho, viu, os caras, velho. Jogada Não, de quem foi? <risos> Eu nem vi esse bicho. Onde que ele fez? Ele foi lá em cima, só metendo o um canhão pra baixo. Nossa! Oxi! Ele fez o quê? Bota TV! E TV! Que me velho. Ah. Não, o pessoal tá voltando em mim, caralho! Épico. Ai, matei é 16, caralho Já matei 8 Massa <risos> Eu,